É louco, o de FPS tem que ser muito guerreiro, mano. Aí eu jogava LoL sem som, eu desativava tudo, tirava sobra, deixava no LoL, dava pra jogar. Só que o, o PC travava quando eu upava do nível 1 pro nível 2. Upava do nível 2 pro 3, travava. O PC travava por 2 segundos. Simbora, clã, mais uma partidinha de liga. Que porra é essa, meu irmão? Aí por isso que eu jogava jungle, né? Quando eu upava na jungle e travava, eu pelo menos tava dentro da jungle, tá ligado? Eita, aqui que vai sair disso aqui, hein, mano? Seu quarto pick, pelo menos... Maravilha Vai ser meio esquisito esse jogo aqui Mas dá pra dar, hein, galera Vambora, dá pra dar, marque Marquei porque se o permabé é Caim Mano, porque cair é bom contra os meus bonecos tudo, tá ligado? Caim, independente se for o azul ou vermelho É bom contra o fido é bom contra a Cards, É bom contra a Morgana Lança o Rumble, verdade Tem um Rumblezinho pra eu fazer, né, mano Putz, será que é agora que eu testo esse Rumble, galera? Ah, banheiro o Rumble, mano Vou conseguir testar esse Rumble nunca, né, mano? Jogo que fica open os caras da Dodge Eita, banheiro o lá Olha o safado E pegou trecho né? É o cara banifido e, e pega trash Gente boa, gente boa, esse aqui é gente boa A é bom aqui, nós é gostoso véio. Eu sinto que Guinard é bom contra tudo Tá ligado? Agora eu só não sei se eu pego A Morgana de Predator ou não, rapaziada Ahn. Hum... Mano, vou de, vou, de, vou de colheita, ou vou de Predator, galera Vamos fazer o teste Guinar não clica contra a Irelia, mano Graças a Deus que é Soraka top, tá? Gracinha, Soraka top Olha o Agroitec, galera 2 milhões de maestria, mano Porque que Predator aí não colheita? Mano, eu tô legit testando, galera Porque é bom pro competitivo, tá ligado? Pro competitivo... É, tipo Cebolão, por exemplo, né? Um 5x5 fechado é bom Então eu já vou testar esse Predator Pra ver se eu vou saber lançar ele, tá ligado? O time aqui tá bom, hein, mano Nosso time ficou bom, mano Mano, nós tem engage, tá ligado? Eu consigo pilar a tristaninha. Kenji, tem vontade de jogar profissionalmente? Não, mano. Graças a Deus, nunca tive, né? Sempre quis ser streamer. E o flash flashar aqui tem prime, galera? Como é que é o esquema? Flashar tem prime? Aqui, pai. O flashzinho aqui, ó. Quiser vir deslizando, vem no seu momento aí, papai. Vem no seu momento, com à vontade. Acho que era pra eu ter ido mid, galera, mas... Eu confio que o Nagasal vai solar ele. Eu podia ter ido mid ali, só que aí eu vou perder o time de fazer o meu player bonitinho aqui. Esse tá legalzinho Mas é taradinho do full clear, mano Na farma tudo, depois não é faz algo, né? Mas eu podia ter ido mid cedo Olha lá, falei que o Naga ia solar, ó Ele não tepa, né, mano? A botinha desse tem pressão Eu sou precisa de princesa, consegui pisar nesse rio, galera Não dá, né? Não tem como, né? Ó, a botinha desse tem pressão, então eu vou pisar no rio 1v3, né? Se eu fosse, olha lá Olha que legal Roubei Ai, meu Deus, galera Quase, cara Ai, meu Deus do céu, que voltagem de um caramujo Um salve pra você, papai. A frase pra te alegrar é que tudo na sua vida, qualquer escolha, só depende de você, Raruzinho. Que fácil, né, meu lindo? Que fácil. Ó, oh, tinha que tá aí naquele bot ali. Peraí, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tô chegando, tô chegando. Nem precisa, né, mano? Que time bom, galera. E apareceu alguém ali. Acho que foi a Diana mesmo, né? Maravilha. Apareceu alguém ali em cima. A Diana, né? Alguém acabou de bater aqui. Guardou, beleza. Só e top, hein, galera? Se liga. Ó o Predator. Vamos ver se ele funciona mesmo, ó. Ó, ó. Vou bater no pistol, ó. Vou ativar Pra dentro, eu vou bater no pistouro, ó. Ó, ó, rapidão, ó, correndinho, ó. Aperta R, bindou, errei o bind pra comemorar. <risos> Morgana de predento não tem como você fugir, tá ligado, velho? Bizarro, véi. Caralho, pera aí. Posso ir mid agora, ó. Pô, de sabe que eu tô aqui, mano. Mas espera que se eu tiver paciência eu acerto, tá ligado? Foi. Foi, foi, foi, foi, foi papai. Todo dum, todo dum, todo dum. Aqui não incompleta não, ó. Pegou, hein. Pegou mesmo, hein, fi. Pegou, né. Aqui pega, né. O Bidezinho nós acerta. Estunou, estunou, estunou. Estunou, réu. Estunou, réu. É. Aí, ó. Agora o indo aqui pra nós, ó. Ué. Maravilha, galera Morgan é Broke, né, mano? Papo reto, velho Tipo, não tem segredo, tá ligado? O campeão, mano Ele é bem simples, aí. É muito simples, tá ligado? Hein? Tentou baitar o Flash O Flash também senti que foi algo desse tipo ali, né, mano? O cara ficou paradinho ali Ó, vou seguir a cauda réu aqui se vai, mano Bora, Hélzinha Vou confiar na sua play, amigão Qualquer coisa tem Predator Tem que esperar a Tristana chegar Um, dois e fui Liguei o Predator Tô corredinho Agora. Acho que eu morro aqui, galera Mas se eles morreu, eu tô feliz Flash aí pro Prime Usei o pote Vou dar B Vou pra casa Tô indo embora Vamos pra casa Será que precisava do meu Flash? Tô pensando aqui se precisava do Flash Se pá que não precisava Se pá, né? Acho que eu morria pra máquina dele, né? Será? Kenzie Rosinha com cara de safado igual o Caramujo Aqui, Dombador Pega essa aqui, papai. Essa aí é especial pra você, beleza? Precisava, foi pro Prime? Não tinha como saber. É, então. Só se eu ficasse ali e morresse. Aí se eu morresse eu ia falar, nossa, podia ter flashado. Não, eu ia falar assim, né? Merda, era pra eu ter ido reto mid, mano. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, tô chegando, filhão. Ressuscitou. Errei o Bind. Papai, você me perdoa, mano. Você vai ser punido agora porque eu errei. E eu também vou ser punido. Mano, na real que nós vamos morrer atirando, velho. Pega É isso, aí Vou morrer não morre atirando, entendeu? Ah, eita, porra Fedara Nossa, Fedara Nossa, fodeu, galera Fedara a Diana forte Ele já tem, tem fechado, mano Vou fingir que vou sair Mas eu vou startar esse bagulho aqui, mano Vou tentar matar aquela Diana Acho que eu vou lá tentar matar a Diana Liguei Predator, velho. Não, que isso, véi ah, mano, tem que dar um jeito de matar esse cara, velho Essa Diana, ele tá, ele tá muito folgado Mas ele pode ser folgado, né? Olha eu sendo mais folgado ainda Aqui eu tô sendo muito mais folgado, velho Ai, ah, se nós tá sendo folgado, mas nós sabe o que nós tá fazendo, mano Não sei se nós tem dano, mano Não tem dano, eu sinto que não tem, velho oh! Caralho, que cara gostoso, mano Gostoso Mandar um gostoso pra esse Gnarzinho, mano. Olha esse Gnarzinho, galera. Na moral. Caramba, mano. Acho que a Soraka, o ult da Soraka deve ter voltado na hora, mano. Mas se a Soraka consegue curar o cara, fodeu, velho. Se a Soraka cura ali, fodeu. Olha o Gold da Torre que eu vou pegar, ó, galera. Esse mais 200. Olha que delícia. Ah, <risos> o Guerreirinho mandou até um hashtag ali. Esse cara é brabo, mano. Na moral, esse Gnarzinho é brabo. Deixa eu pingar nele aqui pra ele largar de ser bobo. Tô tá chegando, tropa. Bora. <risos> Pai tá chato, galera. Pai tá chato. Correto? Pai tá chato. Então toma esse aí. Flacha mesmo. Tá puto, Marquinhos? Viena, eu aparento estar puto? Aparento estar puto, família? É. Morganinha, galera. A Morganinha treinando aqui. Pra esse cebolão, beleza? Vocês vão ver essa Morgana no cebolão. Pode ter certeza. É melhor falar pros caras banir, tá? Bunny, bani, Não deixa open, não, galera. A Morganinha aqui. Que é o campeão mais fácil do League of Legends atual, né? Campeão fácil. Desse aqui nós temos que jogar com ele. Mas e a do Daniels? Eu ouso em dizer que essa Morgana minha deixa a do Daniels no chinelo. Eu ouso em dizer. Eu acho que eu tenho culhões pra poder falar isso. Será, galera? Falei. Tô usando aqui. Tô usando em dizer. Ouso em dizer, galera. Boa, tio. Que time bom, mano. Chamou na responsa. Bate no peito, filho, ó. Bate no peito, vambora. Pegar as zonas na base, né? Tem uma Dianinha aqui. Vai tomar Dianinha. Ah! Acabou! Que isso, mano? Que isso? Jogão, galera. Jogão, jogão, jogão. Só vamos de next aqui agora. Eu vou honrar o Ignarzinho só pelo 2v2, que vai ser top. pro reto, velho. Ignarzinho, responsa, mano. <música>